Então vamos falar de oferta. Você já sabe o que é uma oferta, a gente já viu isso na imersão, a gente só vai esmiuçar um pouco mais agora e construir ofertas. A oferta, lembra, existe produto e existe oferta. Então produto é o que você vende, é um, é um copo, você vende o um copo. A oferta é tudo aquilo que está em torno do copo e o que a pessoa compra não é o copo ela compra muito mais o que está em torno do copo, que inclui o copo, do que só o copo, só o produto em si. Por exemplo, é, o outlier. O outlier teve uma oferta. Eu não falei do produto outlier. O produto outlier ele foi o centro de uma coisa maior em volta disso. Então, quais são os elementos que perfazem uma oferta, você já sabe disso, eu estou só relembrando para você não esquecer. Uma oferta, aliás, se você quiser ter uma referência do Black Book, só para você escrever aí, opa, você escrever aí no seu, nas suas anotações, eu falo de oferta aqui em fundamentos, na página riqueza, seis elementos, valor e preço, aqui, 33, tá? Eu falo no item 1.8, página 33. Então, a teoria da oferta está aqui. E você já sabe o que, que é uma oferta. Uma oferta, ela... É, o que faz uma oferta é o produto, obviamente, o preço ou... Na verdade, ele, não não O preço e as condições de pagamento. Só que o preço não é só o preço. O principal da oferta é a ancoragem de preço, não é só o preço, é a ancoragem de preço, é você fazer com que a pessoa entenda que o teu preço é muito baixo, porque você ancorou o preço em um valor maior, a gente vai ver como fazer isso, então, o produto e o preço, condição de pagamento e ancoragem de preço. A terceira coisa é bônus, cara, tem que ter bônus. Tem que ter bônus. Se você comprar isso, você leva isso. Cara, pode ser uma caneta, qualquer coisa, mas tem que ter bônus. Por quê? Porque o bônus é a justificativa racional que a pessoa encontra para comprar aquilo que emocionalmente ela já comprou. Ela já comprou, só que ela está brigando. Quando você apresenta o bônus, ela justifica racionalmente para ela mesma por que, que vale a pena comprar, mas emocionalmente ela já tinha comprado. Tá, então tem que ter bônus. Uma outra coisa é a entrega. Como é a entrega? Dependendo do produto, a entrega é a mesma. Quer dizer, uma pizzaria. Cara, a pessoa chega lá, ela é, pede a pizza e a pizza vem. Pronto, acabou. Então a entrega é essa. Só que dependendo do produto, a entrega muda. Por exemplo, é, mas o seguinte. Quanto que você pagaria num livro... Você não sabe o que tem aqui dentro. Mas quanto você pagaria num livro, esse livro aqui, na Saraiva? Esse livro aqui é um livro grande, um livro que tem lá 430 páginas, colorido. Mas você não sabe direito o que, tem, o que tem dentro dele. Se você vai numa, na Saraiva e você vê um livro desse, quanto você espera que seja esse livro? Quanto você espera que seja esse livro? Vamos ver, bota aí um número aí. 150 reais. Até 150, uns 400, 150, 130, 450, legal, legal. Só que o conteúdo desse livro é o mesmo conteúdo do treinamento. Eu poderia vender o livro e entregar o treinamento como bônus, só que se eu vendo o livro, eu tenho que vender por 400 reais, 500 reais, as pessoas não admitem um livro que custe dois mil reais. Não entra na cabeça delas. Mas um treinamento, sim. Só que o treinamento, ele é todo baseado no, no livro que você só recebe no treinamento. Se eu vendesse esse livro na Saraiva, eu venderia por 400 reais. Mas como eu vendo um treinamento que entrega o Black Book, eu consigo vender por R$ mil reais. O conteúdo é o mesmo, só que ele é entregue... Lógico, não é o mesmo. O treinamento tem interação, tem muita coisa mas o grosso do conteúdo está aqui dentro. Então, o que acontece é que, dependendo da maneira como você entrega o teu produto ou serviço, ele vale mais, tem uma percepção de valor maior ou uma percepção de valor menor. Se eu vendo o um livro, esse conteúdo vale R$ 400. Reais. Se eu vendo o um treinamento e entrego o um livro como bônus, ele vale R$ 2.000. Mas o conteúdo dos dois é o mesmo. Entenderam isso? Então... A entrega faz parte da oferta. A maneira como você entrega alguma coisa faz parte da oferta. Quer ver um outro exemplo disso? Um restaurante. Arroz, feijão e um bife. No boteco da esquina, isso chama PF, vem numa marmita de alumínio e custa R$ 9,90. No Laluette, aqui em Campinas, que é um restaurante francês, um prato desse custa 150 reais, mas continua sendo arroz, feijão e bife, só que o arroz tem uma cor diferente, o feijão vem num montinho na lateral, o bife tem uma folhinha de alecrim em cima, com um negócio assim que eles despejam lá em cima, esse negócio custa 40 centavos cada despejada. E eles cobram 150 reais. E o alecrim ele deve pegar no jardim da casa ali. E custa 150 reais. A entrega muda, mas o produto é exatamente o mesmo. É isso que eu quero que vocês pensem. Para alguns negócios isso fica mais óbvio, para alguns negócios não fica tão óbvio assim de você fazer uma entrega diferente. Só que a entrega tem a ver com o ambiente também. Então, para alguns negócios, você não consegue ter uma entrega. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso da lavanderia. Lavanderia dá para mudar a entrega? Dá, dá para mudar a entrega. Por exemplo, é... quando uma lavanderia, eu, eu, eu, raramente eu mando lavar alguma coisa na lavanderia, mas, por exemplo, o que, que para mim seria uma entrega legal? Primeira coisa, uma entrega que viesse em papel e não em plástico. Isso para mim seria uma entrega bacana. Por quê? Cara, porque eu sou razoavelmente, ecologicamente consciente para saber que aquele plástico ali eu fico tentando dar, dar fim dele, mas no final ele vai para o lixo mesmo. Então, um papel biodegradável ou um plástico biodegradável seria muito legal. O cabide poderia ser diferente, porque aquele cabide da lavanderia você pega e meio que joga no lixo. ou e se fosse um cabide diferente? Ou então, e se a pessoa me mandasse junto um, alguma? Alguma coisa para eu manter o colarinho da camisa. Entendeu? Esse tipo de coisa. Isso é uma entrega. Isso aí é um pouco bônus, né? o, o, o negocinho para manter a, a gola da camisa é um bônus. Mas o plástico e tudo não é. Então, como é que você entrega? né? Eu não vou conseguir dar exemplo para tudo, tá? Eu só estou dando exemplo aqui para vocês pegarem o espírito do negócio. Senão a gente vai ficar a noite inteira dando exemplo aqui. Então, como é que você muda a entrega? Quando você entrega o teu serviço ou o teu produto, como é que você muda? Por exemplo, eu me lembro que eu fiquei muito marcado num dia em que eu entrei em uma, ó, costurasse os botões soltos, exatamente, é isso daqui, exatamente isso, eu, eu lembro que um dia eu estava em São Paulo e aí eu fui, eu, eu fui num, num lugar para tomar um café da manhã que eu, eu cheguei meio cedo e eu fui num lugar chamado Tatu ou Tatum, gente, alguma coisa assim. Cara, era um lugar que o suco de lá... La... Eu... Eu... Foi assim, eu entrei... Cara, eu era... Estava na... Tava na faculdade? Não, eu, tava... eu tinha montado cursinho. Já era um moleque, tinha 23 anos de idade. Mochila, boné, imagina eu, 23 anos de idade, mochilinha, bonezinho, andando lá em São Paulo, não tinha carro, obviamente. E aí eu tinha chegado um pouco mais cedo, porque eu tinha que encontrar um pessoal lá, e aí eu falei, ah, vou comer um negócio, né? Aí entrei nesse lugar. Quando eu entrei, dois garçons vieram me receber. Um me pegou a minha mochila e o outro pegou o meu boné. E segurou o boné nas duas mãos como se fosse a joia da Rainha Elisabética, como se fosse a coroa. E levou até um armário de chapéus. E aí tá o meu boné lá no, no lugar de chapéus. E chapéus, bolsas, sei lá. De, é, bom, chapéus e bolsas. E... E quando eu sentei, eu falei, cara, acabou já, me lasquei, cara, esse negócio vai custar os olhos da casa. Só o meu boné, e eu não posso ir embora, porque o meu boné tá longe lá, eu não posso nem sair daqui. E daí, eu tomei um suco de laranja e comi um bolo de laranja. Você deve falar o seguinte, Conrado vai ser gosto de laranja. Não, era porque era o que tinha mais barato naquele lugar, era o suco de laranja e o um bolo de laranja. Eu pedi os dois, porque os dois eu consegui pagar 48 reais. porque qualquer outra coisa eu ia pagar, tipo, 100 reais. uma fortuna. Mas era um bolo de laranja, eu faço bolo de laranja aqui, tem aquela mistura royal, né? aquela mistura de bolo, eu faço bolo aqui, eu não faço, mas eu poderia fazer, e suco a gente pega laranja e espreme a laranja, mas eu paguei 48 reais no suco no bolo de laranja, por quê? A entrega, o serviço, a maneira como tudo aquilo foi construído, então quando você faz isso, você muda a percepção de valor, só que são coisas muito baratas. O, que, o que, que melhora a lucratividade do teu negócio? Quando você usa uma coisa barata, que tem um valor percebido grande. Dois garçons, tudo bem, não tinha quase ninguém lá. Os garçons estavam lá meio que à toa, né? mas dois garçons vieram. Cara, eu nunca mais esqueci daquilo. Tem lugar que eu não sou atendido nem por um garçom. Eu tenho que ficar laçando o garçom. Aquele lugar vieram dois garçons para me atender. E ainda pegaram meu boné ainda. Então, isso é uma entrega. Isso é uma entrega, a entrega conta na oferta, tá? a entrega conta na oferta, então, produto, o preço, o bônus, a entrega, e aí dependendo do negócio você consegue fazer uma entrega em serviços ou você consegue entregar a coisa de maneira diferente, por exemplo, restaurante que a pessoa tem que vir até o restaurante ou você pode entregar um delivery, pronto, já mudou a entrega, a comida é a mesma, mas a entrega mudou, a forma de entrega mudou, só que quando você manda um delivery, você pode mandar outras coisas também. A gente pede comida japonesa aqui em Campinas, que a entrega vem numa caixa linda, com uma foto, até coloquei no Instagram uma vez, é, chama manihi o restaurante, uma foto, uns um, um dizeres assim, muito bonitos, eu nem lembro o que, que era, mas era bonito demais, eu lembro, e, e é quase um quadro, quase, quase pendurado na parede aquele negócio, é lindo aquilo muda a entrega, aquilo faz com que a entrega seja muito mais, aquilo faz o preço valer a pena, porque ele é um dos mais caros aqui de Campinas, tipo, você pega, um, pega um combinado um combinado de 38 peças mais ou menos, mais um tartar de atum, custa 215 reais, é uma, cara, uma fortuna o negócio, eu parei de comer um tartar de atum por causa disso que é muito caro, mas a entrega é incrível. Então, a entrega é o quarto elemento da oferta. O quinto elemento da oferta é escassez. Tem que ter escassez. Do mesmo jeito que tem que ter bônus, tem que ter escassez. Mas tem que ter. Assim, não é opção. Tem que ter escassez. Porque a escassez acelera o timing de decisão. Cada um vai ter a sua escassez. Pode ter escassez, por exemplo, de quantidade de produtos. Pode ter escassez de bônus. A gente falou de escassez lá na imersão. Escassez de bônus? É, a gente tem esse bônus aqui, essa caneta aqui, mas é, é só hoje, se você comprar hoje você ganha a caneta, se não comprar hoje você não ganha a caneta, acabou. E no dia seguinte o cara quer a caneta e não tem a caneta, é outro bônus, mas a caneta não tem. Então, é, por exemplo, uma coisa que eu teria comprado, essa caneta aqui não é uma caneta barata, é a caneta do iPad Pro 1, né, primeira geração. Só que aí eu nunca tinha onde botar essa caneta. Por quê? Porque o iPad pro segunda geração, ele, ele gruda a caneta. Primeira geração não gruda a caneta, você fica essa caneta meio que sem ter o que fazer com ela. Aí eu fui, na época, e comprei esse negócio aqui, que é um porta-caneta, que eu deixo isso aqui. Cara, eu teria comprado a caneta, talvez eu tivesse comprado duas canetas, se ele me oferecesse um negócio desse aqui. Simples, barato e que entra como bônus, por exemplo. E se ele tivesse falado, a gente está com uma campanha que hoje, se você levar a caneta, você leva também um porta-canetas. Amanhã já não vai ter mais isso. Eu teria comprado com certeza a caneta no dia que eu fui. Porque eu fui, não comprei a caneta, porque estava muito cara. Aí voltei no outro dia também, não comprei. E na terceira vez eu comprei. E aí, porque eu tinha comprado iPad Pro também, então, queria comprar, na verdade, era a segunda caneta que eu tive, Eu já tinha uma. Já. Então, aqui... Acabou. Simples, barato, tranquilo, esse tipo de coisa. Isso aqui você compra na China, você manda bem de container isso daqui. Então, tem que ter escassez. E pode ser escassez de bônus, tá bom? Pode ser escassez de bônus. E a última coisa é a garantia. Para alguns negócios, você tem uma garantia mais agressiva do que outras. Por exemplo, a nossa garantia aqui. Se nos primeiros 90 dias você fizer aquilo que a gente está falando para você fazer e você não conseguir pagar no mínimo aquilo que você pagou já no outline, os três meses, cara, a gente devolve o seu dinheiro dos três meses. Porque tem alguma coisa errada, eu vou aí saber o que aconteceu. Isso é uma garantia forte. É a garantia risco zero. Tipo, cara, não tem como dar errado. Três meses. Porque aí não pode ser um mês que não tem tempo de maturação, né? Mas três meses. Você não fez, você não conseguiu resultado, mas fez tudo. Eu vou saber o que aconteceu e devolve o dinheiro isso é uma garantia forte, uma garantia de risco zero. Qual é a garantia que você pode oferecer? Tem negócio que dá para oferecer uma garantia muito mais agressiva, tem outros que não dá. Tem negócios que você consegue fazer um bônus mais agressivo, tem outros que não dá. Então, mas nesses seis elementos, com o produto contando, né, vamos botar os cinco tirando o produto, você consegue fazer o teu rodar o dial, né? Tem uns negócios que vai ter bônus melhores, a escassez vai ser pior. Outro negócio vai ter entrega mais bacana, mas o bônus não vai ser tão grande, a garantia também não vai ser tão, tão forte, a, a escassez não vai ser tão forte. Então você vai monitorando esses seis elementos aqui, ou cinco mais o produto. Exatamente, tem garantia condicional e garantia incondicional. A garantia aqui, o que é garantia condicional? Se você fizer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa, eu te devolvo o dinheiro. Por exemplo, a garantia que a gente deu aqui de 90 dias foi condicional. Não foi uma garantia incondicional. O que é garantia incondicional? Por exemplo, em, sei lá, em 7 dias, se você não gostar do produto, é só você pedir o dinheiro de volta. Pronto, acabou. Assegurado pelo código de defesa do consumidor. sete dias, cara, comprei, mas não funcionou. Ok, dinheiro de volta, pronto, acabou. Então, é, essa é uma garantia incondicional é só você falar, não quero mais, pronto, acabou o dinheiro 90 dias é uma garantia condicional, se fizer tal coisa então, se você fizer tudo e não tiver resultado, a gente devolve o seu dinheiro então, é, é isso é isso que, que a, a garantia tira o risco das costas do cara agora, então esses são os elementos da oferta eu só estou revisando, tá porque a gente viu isso aqui lá na emissão, página 33 só estou revisando a grande questão agora é é, o que, que você vai fazer? Primeira coisa, você vai criar a sua oferta. A gente vai criar algumas ofertas juntos aqui, para que você tenha um exemplo claro. Depois disso, você vai apresentar a sua oferta, ao invés de apresentar o seu produto. Porque hoje, por exemplo, a, a Patrícia aqui, ela vende lá, o, por exemplo, o tratamento. Ao invés de ela vender o tratamento, ela pode vender uma oferta, que o tratamento é o centro da oferta, que é o produto. Mas tem várias outras coisas que compõem a oferta. Então, por exemplo, a Jamila tem a agência de marketing. É isso, né? não está dando para ler tudo aqui, mas é a agência de marketing. Então, ela tem uma agência de marketing. Uma coisa é oferecer o serviço. O que é que o serviço? É o, é, o, é o centro da oferta. Só que, muitas vezes, o que vai fazer a pessoa comprar a, a, a, o produto né? é o que tem em volta. É a escassez, é a garantia, é a maneira como paga... Então, tudo isso é que faz com que você consiga fazer uma você consiga fazer uma, uma oferta muito mais irresistível. Não é o produto que é irresistível, é a oferta. Porque o produto é igualzinho ao produto que tem ali na loja do lado, mais ou menos parecido com o que tem no concorrente. A mesma coisa, a não ser que você tenha um negócio muito inovador, uma coisa assim, cara, que é de outro mundo não são todos os negócios que tem isso. E mesmo quando tem, daqui a pouco aparece um concorrente que copia. E mesmo, quando, e mesmo se tiver, existem soluções alternativas que a pessoa também pensa. Ah, eu vou comprar, sei lá, um, um, vamos pegar aqui na, na, no início é, dos smartphones. Ah, vou comprar um smartphone. Pô, mas para quê? Eu tenho um celular, eu já ligo, já falo no telefone, não preciso comprar um smartphone. Então você tem que desenvolver a necessidade do cara usar um smartphone. Aí entra status, entra um monte de coisa. Então, você, você tem soluções, não só você tem concorrentes que tem a solução igual à sua, produto diferente, mas a solução igual. Né? Ciclismo, bicicleta. Bicicleta, o ciclismo é uma solução. Só que existem diversas bicicletas diferentes, mas tudo é bicicleta. Ah, eu quero andar de bicicleta. Por que você quer andar de bicicleta? Porque eu quero emagrecer, mas você pode comprar uma esteira também. Uma esteira também emagrece. Ela é uma solução pela mesma coisa, mas é um produto diferente. Então você concorre não só com os seus concorrentes diretos, mas concorre também com os seus concorrentes que entregam a mesma solução com um produto diferente. E também concorre com os concorrentes indiretos, que é quem tira dinheiro do bolso do seu cliente e não deixa que ele compre o seu produto. Por exemplo, quero fazer uma viagem. Legal, a viagem vai custar quanto? Ah, vai custar 10 mil reais. Beleza. Pô, mas eu quero trocar meu carro. E se eu entregar o meu carro para comprar outro, eu vou ter que inteirar 10 mil reais. Mas eu só tenho esses 10 mil reais para gastar, né? Ou eu vou gastar uma viagem ou vou gastar um carro. Aí eu começo a pensar, pô, viagem, cara, é uma coisa que eu vou, lembrar, eu vou guardar para o resto da vida. Pô, mas meu carro eu preciso trocar. Isso é um concorrente. Só que não é um concorrente que entrega a mesma solução, mas que entra no bolso do teu cliente e tira dinheiro de lá. Só que o bolso do cliente é limitado, ele não é infinito. Então, acaba que não tem o dinheiro. Como que você consegue vencer esse concorrente? Com uma oferta irresistível. Porque com a oferta irresistível, primeiro, você vence o teu concorrente que vende o mesmo produto, porque o teu concorrente vende o produto, você vende a oferta, que é muito mais do que o produto. Por exemplo, eu sempre falo um exemplo bem prosaico, que é se eu tivesse... Vamos pegar aqui a loja de cimento. Loja de cimento... É uma commodity, cimento é uma commodity, cimento é cimento, ponto, acabou. Aí tem a marca X, a marca mais é cimento. Pô, mas como que eu faço o cara comprar? Primeiro, o cara tem que querer comprar o cimento, precisa de uma obra, e tem que comprar de alguém, né, de algum lugar. Ou ele pode comprar de você, ou ele pode comprar da loja de material de construção do lado. O que, que vai fazer ele comprar o cimento de você e não do lado? A oferta, não o cimento em si, que é o produto. Então, o que, que você pode oferecer de bônus para esse cara? Como é que precisa ser a entrega? Qual vai ser a escassez? Qual a garantia? Como é que é a condição de pagamento ou a ancoragem de preço? Tudo isso faz parte da oferta. Por exemplo, o que, que eu faria... Vou pegar para livro, para a gente ir para cimento, para entender a questão de oferta para commodity. E livro é uma commodity, né? não é uma commodity propriamente dito, mas eu vou em qualquer lugar e compro o mesmo livro. Vou na Amazon compro o mesmo livro. O que, que eu faria se eu tivesse uma livraria? Eu faria, na compra desse, na compra desse livro... Vou pegar um livro aqui. Um livro, por sinal, que todos aqui deveriam ler, que eu vou aproveitar e mostrar aqui esse livro aqui, Entendendo o Michael Porter. Na compra desse livro, você ganha o audiobook de um professor da FGV de estratégia e um dos maiores estudiosos de Michael Porter, analisando o livro e resumindo as principais estratégias. É um áudio de uma hora, dividido em quatro áudios de, de 15 minutos, que você escuta em qualquer lugar e vai ajudar muito na compreensão do livro, e mesmo que você não leia o livro todo, você vai saber exatamente a partir desse áudio, qual é o resumo do livro e quais as partes que você tem que realmente ler para aprender melhor. Eu tenho certeza que se eu fizesse isso, eu iria ganhar da livraria do lado para comprar o mesmo livro. Agora, o que, que eu fiz? Eu contratei um professor da GV, por exemplo, da faria, né? pagaria a hora-aula dele. Ah, quanto que é? Ah, 90 reais, eu vou te pagar 150 reais para você gravar esse áudio aqui, uma hora sobre o livro. Cara, ele gravaria, eu compraria essa aula, os direitos dessa aula, e eu daria no arquivo por e-mail, né, para o cara que mandaria o arquivo para ele, né, para o cara que comprasse o livro, eu abriria o link do, do SoundCloud, sei lá, para o cara que comprasse o livro, isso é um bônus, é um bônus que me diferencia da livraria do lado que não tem esse áudio. Mas se o cara vai comprar o livro, cara, é melhor ele comprar comigo do que comprar com a livraria do lado. Por quê? Porque o livro é o mesmo, o preço é mais ou menos o mesmo, só que eu tenho alguma coisa a mais para ele. Então o bônus não só justifica, como ele também diferencia produtos que não têm diferenciação. Por isso que bônus é tão importante. Então, o que eu faria no valor de cimento? Vamos entender, vamos entender o, o cliente. Abre o áudio aqui da, da Kessia. o Késia, desculpa, Késia, Abre o áudio da Kesia. Vamos, vamos entender, vamos fazer uma oferta aqui. Depois eu pego um serviço, tá? Késia? Oi. Olá. Olá. Então vamos lá. É... quem é o cliente que compra o cimento? Então, no meu caso, tipo, eu como, é mais uma distribuidora, então eu vendo para a fazenda, eu vendo para construtoras, é, tipo, esses pequenos depósitos, né, e alguns materiais de construção, então meu, eu vendo uma, um cimento, tipo assim, a demanda maior, tipo, carreta fechada, Levo em fazenda. Faço aquele trabalhinho meio que de formiguinha também na, na cidade, entendeu? Tá bom. É, qual é o teu público, o teu principal público? O público mais lucrativo para você? É, fica entre as fazendas e as construtoras. As construtoras. Isso. Tá. É, e o que, que tem maior quantidade que você consegue atingir mais facilmente? Então, uma coisa é lucro, né? outra coisa é receita. Então, lucrativos são esses dois. Dentre esses dois, qual que dá maior receita? Qual que você daria maior que receita, Não, né? o que, que acontece? Tipo assim, tanto para é, um como para outro, tipo assim, a, a, o preço é igual, a gente não tem então, de, não. não. E, e a quantidade, e a quantidade meio que baliza também, entendeu? Porque essa cidade de, de vendas, pra, pra, tipo assim, tanto para a construtora como para a quantidade de vendas para fazendas, vamos Mas o dizer. Que, que tem mais? Fazenda ou construtora? Mais construtoras. Construtora, então, Porque legal. a cidade Mais é mercado. bem. Assim, é, ela tem, ela tem uma, um público de, tipo assim, de, de construção muito grande, entendeu? Ah, e construtora tem venda recorrente também. Sim, sim, é? sim. Então, o LTV da construtora é maior. Sim. Legal. Então, eu vou abrir vários parênteses aqui na tua intervenção, tá? Primeira coisa: quando você tem vários públicos, começa um a um. Porque o bônus que serve para um, a oferta que serve para um, não necessariamente vai servir para o outro, tá? A oferta que eu faço, o bônus que eu dou para uma fazenda, vai ser diferente do bônus que eu dou para uma construtora. Pode até ser o mesmo, mas aí não vai ser perfeito para nenhum dos dois. Então, uhum. eu vou ter um conjunto de coisas que, dependendo do cliente, eu saco uma oferta diferente para o mesmo produto, tá? Tem uma, tem uma frase que a gente fala que é... Produto genérico, oferta específica. O que, que significa isso? O produto é o mesmo, é cimento, é livro, é tratamento estético, é o mesmo produto. Mas para aquele cliente a minha oferta é uma, para aquele outro a minha oferta é outra. Mas o produto é o mesmo. Se eu tento vender o produto, eu vou, ter, eu vou fazer a mesma venda para qualquer cliente. Independente se ele é fazenda, se ele é construtora, se é material de construção, vou tentar fazer a mesma venda. Mas quando eu tenho uma oferta, eu crio uma oferta para a fazenda, aí eu coloco um bônus diferente, coloco uma escassez diferente, uma garantia diferente, coloco uma condição de pagamento diferente, colo... então aquela aí é para a fazenda. Agora, quando eu vou para a construtora, eu crio uma outra oferta, o bônus é diferente, a escassez é diferente, a entrega é diferente, pra... mas o produto é o mesmo, que é o cimento. Tá bom? Então, produto genérico, oferta específica, a oferta específica do público. Qual público? O mais lucrativo. E se tiverem dois, três públicos que têm o maior lucro, o que dá maior receita. E se a receita for a mesma, onde você pode escalar mais? Então, por exemplo, eu não vendo, eu até vendo, né, mas eu não procuro. Grandes empresas. Por quê? Primeiro, a grande empresa é lucrativa? Não. Poxa, mas como assim? Ela paga muito mais. A receita é maior. Mas ela... ela, ela, ela ela exige muito mais, porque ela é profissional nisso, tá? Ela é profissional, é profissional em exigir, em fechar contrato ali leonino. Então, que eu tenho que botar a minha equipe inteira trabalhando para a empresa. Então, uma grande empresa para mim não é um cliente lucrativo. Ele é um cliente. E outra coisa, o CAC é gigante, porque tá todo mundo buscando vender para grande empresa. Então o que eu faço? Eu vou para as pequenas e médias, porque ali tem pouca gente conseguindo vender, porque porque para você vender para pequena e média empresa, você tem que vender na escala. E as empresas que vendem para empresas não são boas vendedoras, então elas não conseguem vender na escala. O que, que elas preferem? Vender na unidade. Ou seja, fechar 10 grandes clientes e ganhar o dinheiro dali. Eu não. Eu gosto de fechar 20 mil pequenos clientes, empresas pequenas como clientes, porque ali eu consigo ganhar na escala. Por quê? Porque eu tenho uma habilidade de escalar a venda. então essa, essa é a estratégia que você sempre tem que ver no negócio. Então, se eu, eu tô, não, tá não. de escala... Ah, desculpa, só, só terminando. Então, primeiro é lucro. Cara, qual é o mais lucrativo? Eu tenho que ver o mais lucrativo. Segundo é, legal, esses daqui são mais ou menos lucrativos. Receita. Quem que me dá mais receita? Quem que compra mais? Mais ou menos a mesma coisa. É, capacidade de expansão. Por onde eu cresço mais? Por exemplo, em grande empresa eu poderia crescer? Poderia. Mas em pequenas empresas também grande empresa tem menos, mas paga mais, mas o lucro é menor, a receita por unidade é maior na grande empresa, mas a lucratividade é menor, e nas pequenas empresas? A receita por unidade é pequena, então eu tenho que fazer o quê? Vender em escala, mas a lucratividade é maior, e o mercado é muito grande, então eu consigo escalar muito mais em pequenas empresas do que escalar em grandes empresas, e a concorrência também é menor, porque o meu concorrente não sabe vender em escala, eu sei. Entendeu? Os critérios que você tem para você escolher o público ideal. Para você falar, cara, eu vou começar com esse público aqui. Lembra, você sempre começa com o público mais lucrativo. Depois você vai para os menos lucrativos. Porque senão, se você começa a gastar seu recurso, energia, tempo, que é pessoas, com um cliente que é pouco lucrativo, não sobra dinheiro para você gastar recurso, tempo, no mais lucrativo. E aí você acaba caindo um custo de oportunidade violento, então você vai para onde? Primeiro você vai para o mais lucrativo que tem mais receita e que cresce mais, mas lucro é o primeiro critério. Quando você encontra uma oferta perfeita, irresistível para esse público, o que acontece? Você consegue mais lucro e aí você investe para vender para o segundo mais lucrativo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e por aí vai, tá? Então é lucro, receita e escala, tamanho de mercado, é né? onde eu escalo mais, tá bom? Então são os tem outros critérios, tá? É, agora isso aí são os três principais que para você escolher um público então vamos para as construtoras qual é a necessidade dessa construtora que compra cimento quais são as necessidades dela mas você diria de necessidade do... em geral sim em geral o que tem a ver com a tua área uma necessidade que você conseguiria resolver por que eu estou perguntando isso porque daí vai sair o um bônus um bônus específico para a construtora por exemplo Digamos que eu fosse comprar é, passagem aérea numa agência de viagens. Eu quero comprar passagem porque eu não gosto de comprar pela internet, etc. Eu vou lá numa agência e compro o passeio. Né? Eu compro o passeio. Aí, bom, a passagem que eu compro na agência, ou que eu compro da decolar, é a mesma passagem. É uma passagem daqui para Nova York, sei lá. É a mesma passagem. Vou pegar um avião e vou para Nova York. Só que aí, a agência, se eu tivesse uma agência, eu faria isso. É, ela falou o seguinte, olha... É, eu tenho aqui um bônus. Você vai para Nova York, você vai a trabalho ou vai como turista? Dois públicos. Não, é, é, eu vou como turista. Legal. Se você vai como turista, a gente tem aqui na nossa agência é, um código que você recebe no seu celular que você destrava dezenas de prêmios em restaurantes e teatros e museus e etc. Por exemplo, você gostaria de ir num restaurante assim, assim, assado, que tem vista para toda Nova York, no topo de um prédio, lá, lá, lá, Nossa, adoraria. Legal. Você vai ter que ir em algum restaurante mesmo. Então, se você for nesse restaurante, que é um restaurante assim, assim, assado, você ganha a garrafa de vinho. Você ganha. No jantar, você ganha a garrafa de vinho. Se for jantar de terça a quinta-feira, você ganha a garrafa de vinho. Pô, eu sou turista, eu vou ficar lá uma semana, então eu vou ter que jantar na terça, na quarta, na quinta, não tem baixa temporada, alta temporada pra mim, eu vou ficar uma semana lá. Agora, você gostaria também de comprar um presente para trazer aquele I love Nova York e tal? Nossa, adoraria, vou comprar, já sei que eu vou comprar. Então, se você comprar nessa loja aqui, você ganha duas camisas ao invés de uma. Pô, que legal. E a gente tem mais um monte disso, então se você comprar comigo você vai ganhar tudo isso aqui, que você já teria que fazer de qualquer maneira. Mas, aqui, você já consegue fazer isso economizando dinheiro. E se você usar todos esses bônus, você vai economizar o valor da tua passagem. Você vai economizar 3 mil dólares. Porque aqui são 10 dólares, aqui são mais 50, aqui é 100, aqui é 30, aqui é 200 e por aí vai. Você vai se você usar tudo, você vai economizar o valor da passagem. Pô, legal, vou comprar aqui. Por que eu não vou comprar no decolar? Porque apesar da passagem ser a mesma, eu não vou ter esse, essa vantagem né então a oferta irresistível ela contempla um bônus que tem a ver com é irresistível para aquele cliente não é irresistível ponto, é irresistível para aquele cliente para aquele tipo de cliente então é, é isso que eu quero conseguir perguntando para você onde que a construtora tem necessidade porque você vai encontrar um bônus que é ideal para aquela construtora para comprar de você e não de uma outra de um outro distribuidor de cimento entendi só se, tipo assim, se eu fizesse uma, tipo, uma, uma escala, falo, ah, se você comprar, vamos dizer assim, 800, vamos dizer assim, 800 sacos em determinados X pontos, porque o que é interessante para ele é o cimento. Só se eu desse uma bonificação, é, tipo assim, é, colocando na quantidade de cimento que ele for pegar comigo. Pode ser, pode ser. Se ele comprar né? 100 sacos, ele vai ganhar o bônus X, comprar 300 o bônus Y e 800 o bônus X cara, espetacular, porque ele olha e fala, nossa, é. vou comprar só com você porque isso aqui para mim vale muito. O que então, que, que acontece? Como, é que, você vai, como é que você vai fazer essa conta? Você vai fazer o seguinte, não só você, é todo mundo, primeira coisa é, você vai calcular quanto que aquele cliente dá de margem, você vai ter um dinheiro, né? Então, ah, se ele me comprar 800 sacos, a minha margem é, sei lá, 30 mil reais, no final das contas sobra 30 mil, legal. É, quanto desses 30 mil você está disposta a abrir mão para fazer com que ele compre os 800 sapos? Basicamente é isso. Não, eu topo abrir mão de... É do lucro, é da margem já, né? Eu topo Sim. abrir mão de... ficar 5 mil reais. Beleza. Então, se ele comprar 800 sapos, você vai dar um bônus para o cliente que custa 5 mil reais. Então, você vai dar, por exemplo, uma consultoria, alguma coisa que pode não ser nem seu, tá? Porque você separou o dinheiro agora. Então, você pode contratar um consultor cuja hora é 500 reais e você vai entregar 10 horas de consultoria para a construtora para fazer alguma coisa. Entendeu? Legal. Entendi. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. O bônus. Uou. E bônus não é desconto, tá? Bônus não é desconto. Desconto não é bônus. Desconto é desconto. Bônus é outra coisa. É o que vai a mais para o cara comprar pelo ticket médio cheio. tá? Não é desconto tá então isso é o um bom vou dar um tempo aí para você pensar se você já pensou já pode falar mas é isso é, é um bônus. Tipo assim eu tenho eu tenho é, eu tenho um, uma pessoa que ela é formada ela ela é engenharia né eu poderia então usar usar ele tipo assim é, além de, tipo assim, dele, é, porque ele fica aqui em Barreiras, mas né, só que minha cidade é aqui próxima. Eu poderia fazer, tipo, colocar, é, nesse caso que você falou de consultoria, é, apresentaria o trabalho dele, mas a gente também faria alguma coisa determinada na área que poderia ajudar, vamos dizer, ah, é, é, é, o, o, os funcionários que trabalham na, na, na, na construtora, por exemplo, entendeu? Você, por exemplo, a construtora, ela tem que fazer, por exemplo, CIPAT. E se você conseguisse alguma coisa que cortasse esse custo da construtora? que ela vai ter que fazer de qualquer maneira. Então, de repente, você. CIPAT é a semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, tá? para todo mundo ficar é. na mesma uhum. página. Então, ela vai ter que fazer evento, palestra, alguma coisa. Ou então, por isso que eu falo, alguma coisa que a, ne... que a construtora tem necessidade Sim. e que você Sim. consegue Sim. entregar para ela. E... e daí, pensa o seguinte. Vamos diferenciar o seguinte, B2C, B2B, B2Bzinho e B2Bzão, tá? Uhum. B2C, consumidor final, negócio que vende para consumidor final. B2Bzinho, negócio que vende para empresas pequenas, eu sou um B2Bzinho, eu vendo para empresas pequenas. E B2Bzão é negócio que vende para empresa grande eu vendo para pequenas e médias e tem as grandes, a 3M, a Bosch. Numa empresa pequena, o dono é que compra. A maioria aqui é dono, se não for todo mundo, é dono. Você vai lá e você, você corre o risco. Você pega o seu cartão de crédito pessoal e compra. Então é assim que funciona uma empresa pequena. Numa empresa média, já existe um gerente ali, um cara que já tem um emprego. Ele compra, mas ele não é o dono. Ele é empregado, mas o dono está sempre próximo dependendo do tamanho da compra. Numa empresa grande, ainda não tem dono, não existe dono Numa empresa grande. São os acionistas, está tudo espalhado. Então, tem um cara ali que é o departamento de compras. Qual é o objetivo do departamento de compras? Bater a meta. Que meta? Meta de budget, ele tem que ficar dentro do budget, e gerar economia para o negócio. Quando você dá um bônus, que gera uma, uma empresa grande, quando você dá um bônus que gera uma economia para o negócio, você consegue fazer com que ele melhore a meta dele. Imagina que eu sou o sei lá, o CFO de uma grande empresa. Aí o departamento de compras, num alinhamento mensal ali, chega para mim e fala assim, olha, então eu vou te mostrar aqui tudo que foi comprado nesse mês. Comprado isso, isso, isso, isso, foi comprado cimento. Só que aqui no cimento, a gente comprou de um fornecedor que tinha um preço competitivo, não era o mais barato, mas era competitivo, só que ele, ele tinha uma campanha lá que eu aproveitei, porque aí o cara vai fazer bonito, né? Eu aproveitei, eu consegui aproveitar essa campanha, que era uma campanha que dava um bônus XYZ que pra gente todo ano custa tanto. Ou seja, a gente vai deixar de pagar isso que todo ano a gente paga, por exemplo, a estrutura da Cipate, sei lá, qualquer coisa assim, que custa 10 mil reais pra gente, e comprando cimento pelo preço competitivo. Então, na verdade, esse cimento aqui, ao invés de custar, sei lá, 50 mil, custou 40. A gente economizou 10 mil, porque os 10 mil a gente vai ter que gastar de qualquer maneira. Agora, qual é o onde que está o segredo disso? Que para você, o bônus é preço de custo. Para a empresa que ganha, é preço de mercado. Porque ela vai ter que comprar, se ela vai ter que comprar aquele negócio de qualquer maneira, para ela é preço de mercado. Então, se você consegue uma consultoria... Em que para você custa 5 mil, de repente, para a empresa custaria 20 mil. Mas para você é preço de custo. Agora, como que você consegue esse bônus a preço de custo? Quando você transforma, quando você dá o bônus, é preço de custo para você. Beleza. Mas quando você é, pega um fornecedor para dar o bônus, você pode se transformar em mídia. Imagina o seguinte, Conrado, você é consultor de sei lá, treliça, isso, eu, eu do consultoria em treliça para prédio, é, você gostaria que eu apresentasse você para diversas construtoras que são meus clientes? Nossa, adoraria. Quantas horas de consultoria você consegue ceder para mim para que eu coloque você dentro de uma construtora que vai comprar o meu cimento logo vai fazer um prédio? E ele pode contratar o restante das horas suas. Nossa, sei lá três horas de consultoria, eu falo, cara, você me daria cinco horas de consultoria? Pô, daria, a minha hora custa, sei lá, 500 reais, Sim, 10 horas de consultoria vai, 10 horas ao longo de seis meses, digamos, Pô, 10 horas de consultoria dá cinco mil reais, então de repente você se transforma num canal de mídia pra mim, e aí eu vou querer ir nessas construtoras que são os seus clientes, não é só apresentar, é me colocar lá dentro tem um valor diferente, e lá dentro eu consigo fazer a minha consultoria, já consigo ver um monte de problema que tem, consigo falar o seguinte, se tem problema ali, ali, ali, ali, isso aqui vai dar umas 40 horas de consultoria no mínimo, você tem 10 horas, você quer comprar o restante, você já conhece meu trabalho, eu já estou aqui dentro mesmo, e com isso daí você ganha as horas desse consultor de graça, ou seja, o preço de custo para você é zero, mas o preço de mercado para a construtora seria, por exemplo, 5 mil reais. Então, você está dando um bônus de 5 mil reais para ele numa compra de 30 mil, por exemplo. E aí, quando o cara chega no departamento financeiro, o compra, chega no departamento financeiro e mostra o que ele gerou de economia para a empresa, isso aí vai embutido. E daí ele faz bonito com o teu chapéu. Entendeu? É porque, é, a questão do cimento também é, é, tipo assim, quem trabalha meio com centavos, né? E, e tem muita gente tipo, assim, que coloca, eu acho que não, não, acho que não faz conta, porque coloca o preço muito abaixo e às vezes o cliente não está muito interessado. Tipo assim, no, no, no, no trabalho, tipo, ah, fator preço é o que, é o que eu interessa, seu se orçamento está quanto? Vamos dizer, ah, meu cimento está 26. Ah, não, mas eu vou ali no vizinho porque é 25. O que, me, o que salva um pouquinho a gente é a questão da, da pontualidade na entrega. Porque a gente, tipo assim, se eu falo para você que eu vou entregar o seu cimento... No período da manhã, eu entrego o seu cimento no período da manhã. Legal, isso então. É, isso, é, uma, isso. é uma coisa que sustenta, que está me sustentando. Legal. Porque o preço, eu não sei como é que o pessoal consegue colocar ah, o preço do cimento. Na, na verdade, a gente sabe. Né? O cara não passa nota, é. o cara não paga imposto. Né? A gente sabe. Não tem mágica. Então, você está você mudando um dos seus elementos da oferta, que é entrega. Legal, a entrega. Então, se a entrega é um ponto relevante, investe mais ainda na entrega ver o que mais que você pode fazer na entrega. Cara, eu te entrego num período de duas horas de janela. Você me fala, cara, de 10 a meio-dia, de meio-dia às duas, então investe, porque isso é um fator determinante. Então, só que aí não é qualquer cliente que, que quer que vai valorizar a entrega. Por exemplo, se eu estou numa fazenda, velho, a qualquer hora que você chegar lá, vai ter gente para receber. Numa construtora, não, porque tem o trânsito, Aí tá? se for, se for exemplo, em São Paulo, não é o caso. Mas aí só pode entregar determinado horário, então, tem o, o meu peão que eu vou deixar lá naquele horário preparado para receber, porque eu tenho que cortar custo. Então, eu tenho que pegar um cara que está trabalhando na obra para receber o cimento e não tem um cara só para isso ficar o dia inteiro disponível. Então, a entrega pode ser um fator que você coloca como um dos seis fatores da entrega. né? Então, bônus. É, vamos pegar, então, produto é o um produto mesmo, não tem muito o que mudar. Bônus, pensa muito bem no bônus, trabalha bem a entrega. Vamos falar de escassez. Que escassez você conseguiria criar? Pode ser escassez de bônus também, tá? Então, Existe é. alguma escassez? Você já trabalha com escassez ou não? Não. Tá. Que escassez você conseguiria criar? Porque assim, não é escassez de produto, tipo, vai acabar, compra agora. Lógico, é né? uma empresa maior, ela, ela fala, não, então eu não vou comprar, porque eu tenho um monte de assinaturas lá que eu tenho é que conseguir antes de comprar. Então, é isso. Mas que outra escassez você pode conseguir? Por exemplo, que bônus que você poderia trabalhar com escassez? Porque você pode dar dois, três bônus. Não precisa ser um bônus ou não. Pode ser dois, três. Mas não pode ser dez, porque senão perde valor. Então, eu gosto de dar de dois a três. Não só um, dois, três, quatro, já para mim já é demais. Já. Então, três bônus valiosos. Você pode escolher três bônus e um deles você torna um bônus escasso. Tá? Não sei, Conrado. Pensa nisso, tá bom? Pensa. Porque eu vejo que para você, a melhor opção é você ter um, um bônus escasso. Agendamento de entrega, o Wilson falou aqui, legal. Pode ser. A entrega no marginal é de duas horas, ou de manhã ou tarde. Se Sim. você... É, fechado em né? 72 horas, a gente faz o agendamento de uma hora, meia hora de, de, é, de janela, né? Bom, então, é isso aí, cara. Porque você trabalha a entrega como um dos bons tá? Eu Posso fazer uma pergunta, Conrado? Pode, posso fazer pode. uma pergunta? É, é, Kézia, o seu produto, o cimento, ele flutua o valor de acordo com flutuação de mercado e tudo mais? Sim, e agora tá, tá fora do normal. Tipo assim, antes a gente tinha uma, uma, um período que ele ficava e que ele mantinha, né? Agora, por exemplo, assim o mês passado subiu três vezes, <risos> entendeu? Coisa tá. que era, era difícil de acontecer, entendeu? E aí o que você poderia fazer assim, dependendo do valor da compra, se o cara fechar, você consegue garantir o mesmo valor desse mês, no próximo mês, por exemplo, sem ter hum. esse aumento. Eu garanto que a sua próxima compra vai ser no mesmo valor desse mês, por é, exemplo. Se tiver bastante estoque, você consegue fazer isso, né? É estoque pelo preço barato, né? Mas é mas é uma ideia, é isso daí. É isso que a gente tem que pensar. Não é só bônus dar uma coisa, não. Ah, vou te dar a caneta, vou te dar o porta-caneta. Beleza, isso é uma coisa. Mas uhum. o que mais que você, podia, você pode pensar? É você, tem um, você tem um problema a mais aí, né? Que é a compliance, né? Então, dependendo do que você dá, você não pode. Por quê? Porque vai pessoalizar a questão. Né? Você vai dar para o dono, para o compras, né? você não vai poder fazer isso. Então, tem que ser uma coisa para a empresa. Né? Então, tem um. Pra, quando você vê uma pequena empresa, você dá uma coisa que o dono acaba ah, legal, eu gostaria disso aí, então eu vou ficar mas uma empresa grande não, é mais difícil não, é mais, é, o contato nosso é mais com, com, com o departamento de compra do que, a gente, às vezes a gente nem conhece né, a pessoa isso, exatamente, mas é uma coisa pensa no, pensa no que esse departamento é. de compras quer porque ele quer fazer bonito com o CFO uhum. então é isso que você tem que me dar. o que, que esse cara gostaria ele quer fazer bonito com o CFO Agora, essa questão do, do garantir, tipo assim, ah, eu garanti o meu preço para, vamos dizer, que, que ele deu a ideia, para o um mês que vem. Vamos dizer, o cimento, tipo assim, quando ele aumenta, ele aumenta um real. Aí, se tu garantir o preço, aí, tipo assim, entendeu? Eu, o lucro é tão pequeno que a gente não consegue. Tanto é que, às vezes, antes, eu, tipo assim, eles compravam e ia retirando aos poucos. Hoje, eu não consigo mais fazer isso. Porque a, a, o aumento está tão grande que quando você vai planilhar, tipo assim, ah, o cliente comprou, é, vamos dizer, o cimento é 19, hoje está tá, tá 25, vamos dizer, né? Aí nem essa questão da retira depois eu estou fazendo, que é, uma, que é uma modalidade que eu tinha, que hoje eu não consigo fazer porque está tão estável, né? A não ser que normalize, né? Ok, bom, mas é isso. Eu não pensando na garantia. Eu vou, eu vou pensar, assim, Valeu, mas me ajudou ah, bastante. Legal. Então, Obrigada. é isso, pessoal. É isso. É, oferta é... assim. Quando eu crio algum produto, eu me dedico tanto tempo, tanto tempo à oferta quanto ao próprio produto, tá? Porque é a oferta que vende. Criar uma oferta ruim não vende. Não é o produto que vende, é a oferta que vende. E a oferta contém o produto. A oferta não é o produto. A oferta é tudo, é, é a configuração do produto, o que está em torno do produto. Aí depois, lembra a diferença entre produto, oferta e copy. Lá na página 30 e poucos aqui. Você criou a oferta. Agora, depois que você cria a oferta, você vai criar a copy, que é a, a maneira como você apresenta a oferta. É isso que faz a venda acontecer. E quando você cria uma oferta irresistível, matadora, incrível, cara, as vendas acontecem de uma maneira absurda, porque o cliente olha e fala, cara, só se eu fosse louco que eu não ia comprar esse negócio. Não, não tem como eu não comprar isso aqui, eu tenho que comprar isso aqui. Olha isso, cara, tem isso, tem isso, tem mais isso, e tem a escassez, tem a garantia. É isso que constrói a oferta. Dá para você colocar mais coisas na oferta. Bom, na verdade, dá para colocar na cópia, porque você vai colocar benefício, prova social, autoridade, mas a gente vai ver mais para frente. E outra coisa, é, a gente está construindo o dinheiro né, em camadas. Então, por exemplo, na semana passada, você já cadastrou os clientes no CRM ao longo da semana. Se não cadastrou, continue cadastrando, né, porque isso é fundamental. E ali você já teve algumas visões. Pô, peraí, cara, tem um, tem um grupo de clientes aqui que gasta 10 vezes mais do que o outro. Pô, o que, que eu tenho que fazer com esse cliente? Como é que eu atleta? Então, você já tem insights. Agora, a gente já tem uma oferta para você fazer para os clientes que você cadastrou no CRM. E aí, produto genérico, oferta específica. Depois disso, mais camadas, né? Dupla premiação, então você já vai aproveitar os clientes que você já tem, tudo de entrada, etc, etc, etc. São camadas. A cada camada, a cada módulo, que é uma, uma, aula, uma aula, consultoria, aula, aqui, você vai ter um bloco de dinheiro. Uma outra coisa, é o seguinte, galera, eu vou falar de dinheiro aqui de uma maneira muito tranquila, sem mimimi e sem pudores. Vou falar a palavra dinheiro. E nem todo mundo tem uma relação boa com dinheiro. Tem gente que cada vez que escuta a palavra dinheiro, dá um criminalismo, dá um arrepio. Do tipo, nossa, você fala de dinheiro dinheiro, imagina, é, só pensa em dinheiro, né? A frase só pensa em dinheiro, não, eu não penso só em dinheiro não, mas eu penso bastante, porque eu sou em empresário e eu tenho que pagar folha, e a minha folha não é pequena. Então, a gente vai falar de dinheiro. Cada aula dessa aqui, consultoria, consultoria de implementação, barra aula, que tem que dar teoria também, é um bloquinho de dinheiro, é isso? Então, semana passada a gente falou de público, CRM, números, Onde que tem o dinheiro ali? Aí é você tem sites de acordo com os números que você vê. Por isso que eu falei, Fernando, você tem que levantar seus números. Porque de repente a Fernanda pode levantar o um número e falar o seguinte, cara, peraí, aqui eu tenho 30% de conversão, aqui eu tenho 2%. Cara, o que, que eu estou fazendo com esse negócio aqui? Vou ficar só aqui? Então é esse tipo de coisa. Quando você levanta os números, você coloca os números, não precisa ser uma planilha de Excel, mega, hiper, ultra, complexo, Cara, faz que nem eu fiz, papel de pão. Vai lá e desenha o negócio, coloca o número lá. Quando você coloca aquele cenário, você já olha e fala, pô, peraí, aqui tem oportunidade, aqui eu estou gastando dinheiro todo. Na hora, você já enxerga, na hora, na hora. Hum. Então, já tem uma camadinha de dinheiro aqui. Agora é oferta. Oferta aumenta muito as suas vendas. Mas não é pouco, não, é muito. Porque você vai mudar a maneira quando você vai oferecer. Por exemplo, estou aqui olhando aqui a Jamila e o Danilo. Cara, eu tive agência de marketing por seis anos e meio, a minha oferta inicial era péssima, eu fui melhorando, eu nem, chamava, eu nem chamava de oferta na época, só que uma dada hora eu estava vendendo pra caramba, com conversão altíssima, com um ticket médio mensal alto. Eu cobrava de 4 a 10 mil reais por mês e vendia muito, minha taxa de conversão era tipo 50%, 60%, era muito alta, porque aí eu já tinha livro, eu já tinha depoimento, a minha oferta era muito melhor. Vendia muito, a agência ficou legal, assim, ficou para uma agência pequena, ela ficou no tamanho bacana. E, então, mas por quê? Porque eu melhorei a oferta. E, e uma outra coisa, além da oferta, né, o que você vai fazer depois que você é, criar a oferta? Cara, você vai testar a oferta. Testar a oferta não significa você apresentar a oferta para todo mundo significa que você vai fazer um grupo de controle, que são os clientes normais que você já vende, que, da maneira que você vende, só que aí você vai pegar um outro grupo, que é o desafiante, né? vai pegar lá, sei lá, 10 quase clientes e vai fazer essa oferta. E aí você vai falar o seguinte, pô, quando eu faço essa oferta, a minha taxa de conversão é 30%, quando eu não faço, é 5%. Beleza. Aí você pega aquilo que você apresentou e escala para todo mundo. E aí você transforma aquilo num processo. Você nunca faz mudanças bruscas numa empresa, nunca. Todas as mudanças têm que ser lentas, graduais e seguras. Lenta, graduais e segura para alguns significa mudar em um mês, para outros significa mudar em dois anos, mas não quer mudar em um dia. Tá? Então, mudanças lentas, graduais e seguras significa você criar um grupo de controle que são os seus clientes normais que você apresenta do mesmo jeito e o outro você apresenta a oferta que você criou. E aí, você vai ajustando. A conversão ficou maior no grupo que você está apresentando a nova oferta? Escala para o restante. Só que daí você faz o quê? Você melhora um pouquinho mais a oferta. Cara, e se eu entregar o bônus tal? Legal. O que você faz? Continua apresentando para os outros quase clientes a oferta que você tinha criado e a nova oferta você apresenta para o um grupo. Média a taxa de conversão dos dois. Deu. Funcionou? Escala para o restante. Por que isso? porque para a maior parte das empresas aqui, não vai ser você que vai apresentar a oferta, vai ser a tua equipe. E se você ensina uma oferta para a equipe, a equipe aprende, apresenta, não funciona, aí você diz e ensina não, vamos voltar o que era. Os caras ficam perdidos. Porque, cara, só você fica 24 horas pensando no negócio, eles ficam três, talvez cinco. Vai, por quê? Porque eles têm a vida deles. Eles têm que pensar nos problemas da vida deles. Então você vai apresentar a oferta para um grupo, você vai treinar um cara, você mesmo vai apresentar, funcionou, aí você vai falar o seguinte, pessoal, a gente testou um negócio ali para meia dúzia de clientes e está dando muito certo, ali a gente está vendendo 30%, aqui a gente está vendendo 5%, então eu vou treinar vocês para que vocês apresentem a oferta que a gente testou naquele grupinho e funcionou para caramba, aí sim você, você ensina para eles. Um negócio que já funcionou. Por isso que numa empresa as mudanças são lentas, graduais e seguras. E você só coloca para a empresa inteira depois que você testou pelo menos com um grupo. Ou então que você validou com os seus gestores.